Um coração contrito parece triste. Na verdade, fortalece-se e deleita-se no Santo Espírito do Senhor. Não está triste, está concentrado.